Oi, oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essas bandaninhas aqui, gente. Olha só que lindo para o Halloween. Olha só que maravilhoso que é essas pecinhas aqui, gente. Olha só, ela é dupla face, gente. Ó, dá para usar dos dois lados. Dos dois lados ela dá para usar, olha só. É maravilhosa, gente. Pra você tá vendendo, para você tá... Dando de brinde para o teu cliente, é uma peça maravilhosa e não pode faltar agora nesse verão maravilhoso aí, né? Então, bora lá fazer as nossas bandanas do face Halloween. Ela é Halloween, mas você pode estar tá colocando outros apliques, outras sublimações, outras figurinhas ali para colocar no tema que você quiser. Ah, a gente fez Halloween e essas estampas, esses PDF dessas estampas, vai para você também. Bora lá fazer essa peça? É rapidinho.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 E meu povo? Bora, então, fazer a nossa bandana Halloween dupla face? Bora lá, então. Esse molde aqui você vai cortar duas vezes dobrado aqui, tá? Que é esse aqui, tá? Ó, duas vezes dobrado. E esse aqui você vai cortar duas vezes dobrado também, tá? Esse aqui já tem que estar tá chapado, tá? O que que é chapado? Eu expliquei em um vídeo aí pra vocês como que eu faço chapado, né? Ó, eu, fa eu crio... A, as estampas E daí, eu imprimo elas na A4 Vai pra vocês também, tá? Imprimo elas na A4 E coloco uma do lado da outra, assim, bem certinho E eu faço a sublimação delas, tá? Aí, depois do tecido tá sublimado Aí, eu corto o meu tecido que eu vou usar, tá? Então, isso é chapado essas estampinhas também vão para vocês, tá? Para vocês estarem fazendo isso aqui, tá? Tem um vídeo lá no Insta que eu ensino como é que eu fiz isso aqui. Mas você também pode só sublimar, né? A moranga. O morcego, você pode sublimar, que ele vai pegar a cor. O branco, na sublimação, ele não pega a cor do branco. Como o nosso fantasminha, ele é branco. Então, o que eu fiz? Eu sublimei ele no nosso. A sorte né? Sublimei no soft e recortei direitinho e colei com cola de tecido e daí ficou assim, um aplique, tá bom? Então, essa é a forma que você pode fazer esse aqui, pode fazer outros, outras estampinhas também, né? Você pode ah, tá fazendo aí, tá bom? E você vai usar o velcro também, tá? Pro pescoço, mas se você quiser colocar um botãozinho também dá, tá bom, gente? Então, vamos lá, é rapidinho. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar esse molde aqui, tá? Da barrinha aqui. Tá? Esse aqui. Note que um lado é um bichinho, outro lado é outro bichinho. Porque aqui os nossos fantasminhas, eles são diferentes, ó. Eles são diferentes um fantasminha do outro. Um é uma menina. E no outro é um fantasminha. Tá? Então, a mesma coisa aqui, ó. Um lado é o fantasminha. Esse aqui, e do outro lado é a menina, tá? Então, você vai colocar a vez com a vez, direito com direito, tá? E vai passar uma costura aqui, ó. Vai passar uma costura daqui e por tudo aqui, ó. Tá? Daqui até aqui, tá? Vocês, essa bandana, vocês podem estar fazendo para dar de presente, né? Para clientes de vocês... Eu vou estar tá fazendo aqui com o próprio laranja, mas vocês façam com o branco, tá? Pra ficar bonitinho, bem acabado, tá bom? Então, vocês podem estar tá dando de presente agora no Halloween pros clientes de vocês, né? Um mimo pros clientes de vocês, que vai bem pouquinho tecido. Ou até agregar uma roupa aí do Halloween que você for fazer, né? Então, é uma dica aí pra vocês. Caprichem nas bandanas, nos bonés, lacinhos de vestido, vestido com lacinho, tá? Caprichem no verão isso vende bastante, Tá? Uma época do ano mais quentinho, né? Então, aqui a gente vira, né? Aí, se você quiser para espontar, você já precisa aqui também, tá? A gente já vai para espontar. despontado, a gente vai pegar vou pegar essa peça aqui note que o mesmo fantasminha que tá aqui é o mesmo que tá aqui e é desse lado aqui que a gente vai colocar ele tá? porque se você for colocar esse aqui, o errado, ele não vai ficar certinho, então você tem que ver a estampa que tá aqui com o fantasminha que tá aqui o bichinho que tá aqui, tá? daí você vai colocar do, do mesmo lado aqui meio, com meio aqui, Eu já tinha feito o pique, a gente vai pregar ele aqui, tá? Tiramos aqui o nosso alfinete, e agora, vamos pegar o nosso outro fantasminha aqui. E vamos passar uma costura por tudo, só vamos deixar aqui uma das alças, uma das alças aqui, sem costurar, que é por onde a gente vai virar a nossa peça, tá? Que é Halloween, mas vocês podem estar tá fazendo outras estampas, tá? Não é necessário ser a estampa do Halloween. Você pode fazer outras estampas, tá? Cuida para não pegar a barrinha junto. Sempre que colar as estampinhas, coisa pra não colar muito na ponta aqui, pra não atrapalhar na hora de costurar, tá? A gente vai dar pique... Aqui, a gente vai virar a nossa peça, tá? E agora, aqui, a gente vai despontar a nossa peça. Aqui, onde a gente deixou pra virar, a gente vai dobrar pra dentro, pra dar um acabamento. E já vai passar uma costura aqui, e vim prespontando, né? Assim Agora, é só colocar o nosso velcro. Então, é uma peça rápida, tá? Ó. Velcro, você pode colocar mais comprido, menos comprido. Mais comprido é bom porque se for um cachorrinho menor, vai servir também, tá bom? Então, aqui, tá? Ó, coloco os, os barradinhos para cá. Até tamanho 3, essa aqui, ó. E agora, do outro lado, né? Do outro lado. E pronta já a nossa peça, gente Olha só Que lindinha que ficou Esse aqui é um lado E esse aqui é outro lado das tá outras que a gente já fez. O vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu amei o resultado. São peças rápidas, agora pro verão é uma maravilha, você vai vender muito, ou até mesmo para você tá dando de brinde para os teus clientes aí, né? Então, gente, é uma bandana super chique, super show de bola, porque ela é para os dois lados, né? Ela é dupla face, então é muito maravilhosa, muito chique. Então... Tenho certeza que vai fazer sucesso aí nos bazares de vocês, né? Nas lojas de vocês, nas clínicas. Tenho certeza que vai fazer nos pet shop. Tem certeza que vai fazer sucesso, tá bom? E não precisa ser só de Halloween, né? Aqui eu trouxe Halloween porque estamos aí na época de Halloween, né? Ah, os, as estampas que vão são de Halloween para vocês, mas vocês podem estar... Tá colocando outras estampas pode estar tá criando também usando a criatividade tá bom meus amores então o vídeo de hoje foi esse eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso isso é muito importante porque eu torço muito pelo sucesso de vocês vocês fazendo sucesso eu também faço né vocês fazendo sucesso vocês vão ter mais possibilidade de estar tá trazendo coisas novas para os clientes de vocês e eu que faço as coisas novas para vocês estarem adquirindo e levando aos clientes de vocês. Por isso que eu digo, o sucesso de vocês é meu sucesso. isso é certeza absoluta, tá bom? E eu torço muito pelo sucesso de vocês. E lembrando sempre, gente, Deus em primeiro lugar sempre... Porque se estamos com Deus, se Deus está no negócio, o sucesso é certo. Tá bom? Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito, muito, muito vocês. Fiquem com Deus. Tchau.